Opa! Meu nome é Marcelo Tepedino, eu sou empresário, é, morador do Rio de Janeiro e descobri a yoga em 2003, portanto há 14 anos, através do meu mestre e amigo Paulo Roberto. E na época então eu estava numa numa loucura, num ritmo frenético de trabalho e, e, e esporte também, que eu nunca deixei a minha atividade esportiva, eu sou esquiador aquático nas horas vagas e tinha três hérnias, duas na cervical e uma na lombar e quando eu conheci o Paulo Roberto, a gente, na primeira conversa, é, identificou que eu estava com os movimentos completamente limitados. E assim a gente começou a bater papo e e eu comecei a me apaixonar pelos exercícios de respiração, os asanas, as posturas e comecei a fazer é, a minha prática né, customizada, eu acho que para mim, né, com duas erros na cervical e uma na lombar, claro que eu tive que fazer um... um umas posturas, uns asanas específicos para mim e aliados com muita respiração, muita parte abdominal muita e também, ao mesmo tempo, um fortalecimento né? eu, eu eu consegui aí ao longo dos últimos 14 anos é, tirar, eu acho, os melhores benefícios da yoga com respiração, com posturas, com asanas e fortalecimento também é, das partes que são importantes para mim, para minha atividade, para o meu, meu esporte. E hoje eu estou muito contente de de não lembrar que eu tenho hérnia, eu acho que eu não tenho mais hérnia, eu faço é, ressonâncias periódicas e já há mais de seis anos que eu não faço, que eu não sinto necessidade de fazer, não sinto dor, não tenho mais crise e consigo carregar minhas filhas no colo, o que para mim é... A maior satisfação. Então, só devo agradecer ao meu mestre amigo, meu irmão Paulo Roberto e desejar porra, tudo de maravilhoso é, para todos que, tão, que também dão valor à yoga e a, a todas as multidisciplinas que o Paulo Roberto traz para a gente e, e a gente segue. Um abração.